Bom dia, pessoal! Vocês querem saber como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente? Saiba que emagrecer é uma coisa muito fácil de se fazer, simples e correto. Abaixo deste desse vídeo tem um blog e nesse blog tem treinamento online que te ensina passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e correta. in that